Tem muita coisa, Recarim, Kindred, tem muita coisa, velho. Fiddle é forte pra caralho. Fiddle. Fiddle tá open, sem segredo. Iremos lançar a Braba. As trevas devem Nada mais, nada menos que carioca na jungle, lá, galera, beleza? Duelo em raiz aí, eu contra o carioca. Vambora, que vença o melhor aí, velho Ah, véi. Que merda, era pra eu ter dado insta-R na hora que eu pisei na smoke dele, velho Pelo menos ele vai perder esse arauto, velho Ele vai perder essa porra, velho não, não vou sair daqui não, mano. Não vou sair daqui não, velho Perdeu Ai, sincerinho Sabia que eles estavam lá, hein, mano Morri pra torre, pro Ignite Deixa eu mamar, deixa eu mamar nossa, curei no último sec, hein, véi. Pensei em botar, mas eu fiz sem fio, hein, véi. Era pra dar o flash no TF, mano, só que, tipo, ele também tinha flash, então era muito perigoso ele flashar junto com o meu flash eu ia morrer embaixo da torre, véi. É o imortal, mano? Que porra é essa, cara? Flasha, flasha, gordão. Boa. Peguei colheita de caneco. Jeanzinho chegou. Mama, gordão. Dale. Jansada. É isso, família. Não guivamos essa porra, velho. Bora, velho. É isso, velho. Não queria guivar, velho. Caralho, cara tanque, mano. cara de pedra, velho Mano, você viu tanto que esse cara demorou morrer, velho? Credo, velho Nossa, quem que roubou isso aqui? Credo, é. quem que roubou isso aqui? Ai, ah, quem, né? Tem um botão esquisito, minha tela voltou Mas tá bom Não tem um zonias, né, velho Não consegui dar W, mas deixei bem miadinho Os caras, velho Faz a boi, irmãozão, faz a boi, meu lindo Fica à vontade Mano, se eu consigo dar zonias, hein Fui querendo dar W, tomei um controle de grupo Filha da mãe, ó o que chegou aqui ah, Cortadinha ainda, baúzinho do chefe Que hoje é live até meia noite, bagulho doido Nossa, correu demais. Pegamos. Pera aí, rapidão, mãe. Pera aí rapidinho. Pode botar lá. Não, mas deixa eu. É, bota lá. Pera aí que o bagulho doidou aqui. Mas o cara o genzinho. Hã? Oh, beleza, hein? Caraca, rapaziada. Mano. Olha, era pra nós ter levado essa torre aí, não né? era não? Mano, muito obrigado aí, Carol, pelo açaizinho. Calma que daqui a pouquinho eu dou uma olhada direitinho aqui, ver o que, que foi. Trolei, mano. Trolei, mano. Mas eu dei dano. Antes de morrer eu dei muito dano, velho. Salim? É Deixa eu ver. Nossa, aí chegou esse lanchão aqui. Guarda o que nós já comemos então. É bom que nós vamos comer isso aí e vai ficar bufado pra gameplay que hoje é até meia-noite, rapaziada. Tamo junto, muito obrigado a toda rapaziada tá colando aí, hein, mano, dando follow, acompanhando. Estamos hoje na corrida contra o tempo, mano. Sério, que bagulho doido. Fodeu, mano, vai ser 50-50 isso aqui, velho. Ah, ele roubou. Trolei, falei que era 50-50, mas não vai matar eles. Mano, dá onde que ele apareceu, o Carioca? Aqui em cima. GG. Mano, dá onde que ele apareceu, velho? Eu tava telando aqui, ó, só que eu acho que ele deve ter dado uma volta aqui e flashado pro Pitch, tá ligado? Isso aí não tem como, acontece total. Será é que nós matamos ele aí? E casada no Carioca, Zoninhas me protege, amigão. Ah, guardei o fur pro último segundo justamente pra isso, ó. Na hora que o Jeanzinho Jean chegasse. Nice. E pá, não é GG não, mas nós leva mid Se os caras trollar, vai ser GG Porque meu ult já tá voltando, mano Mano, meu ult tá voltando a cada 25 segundos, tá? 25 segundos Nossa, nice ult do... Nossa, o pinguim jogou muito, velho Credo, mano, que carinha bom, velho Eu, tá, só pra participar aqui da, com a galera. GG. Jogão, hein, família. Nice, galera. Nice, galera. Coisa linda demais. Olha lá, o mandou até um trabalho lindo, mano. Foi trabalho lindo demais, aí Cê é louco, fi. Jogão, jogão, jogão. Vamos dar ali, mano. A vitória nós buscou aí. Se pá, vai dar muito PDL. Porque tinha muito pro player no outro time. Sei lá, devia ter uns três pro player lá. Jogão, mano. Até meia-noite nós está aí hoje, mano. Bagulho doido. 23! Que? 23, mano! Caralho, 23!